O Sargento Garcia, deixa eu botar aqui a vermelha, né? O Sargento Garcia tem sob seu comando entre 100 e 200 soldados. O Sargento Garcia observou o quê? Formando seus soldados em filas de 14 soldados cada uma, ou em filas de 18 soldados cada uma, a formação ficaria perfeita. Isto é, não sobra nem falta soldado em qualquer fila. Hum, quem é da família aí já tá ligado, hein? Quando o Sargento Garcia forma os seus soldados em filas de 14 soldados cada uma o número de filas é a galera toda questão que dá uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra é MMC e essa questão passa essa ideia de contagem que ideia ó tá entre 100 e 200 eu até falo que tá entre alguém e aí ele bota em filas de 14 ou 18 uma ideia de contagem e não sobra pronto que que eu vou fazer aqui eu vou calcular o MMC de 14 e 18 vamos lá calcular o MMC de 14 e 18 galera. MMC, característica, vamos lá, por 2, aqui dá 7, aqui dá 9, por 3, aqui dá 7, aqui dá 3, por 3, aqui dá 7, aqui dá 1, um. por 7, 1 um e 1, um. show de bola? Agora é só a gente multiplicar, 7 vezes 3, 21, 21 um vezes 3, 63 vezes 2, 126, então, 126. Galera, mas eu tenho que ver se 126 está aqui, 126 está entre 100 e 200, tá então, já é a quantidade dos soldados. Agora, o que, que ele quer? Ele quer saber quando o sargento forma os seus soldados em filas de 14, qual o número de filas. Cara, é só pegar 126 e dividir por 14. Família, na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Por que olhe sempre para a resposta? Porque ela vai te dar ali. Então, ó, 126 por 14. A letra A é 8, na letra B é 9. Então, aqui eu vou tentar 8 ou 9, ó. Vou tentar logo 9, porque 14 vezes 9, ó, 9 vezes 4 é 36, 9 vezes 1 é 9, com 3, 126. Acabou, é 9, marco V da vitória, letra B.